Questãozinha de número 26 Onde a gente vai falar aqui sobre o valor numérico De uma expressão Quando a gente trabalha com função do primeiro grau né? Ou uma, é, uma equação Também caberia aqui Então é um assunto bacana da álgebra Que a gente vai falar Mais uma vez, fica aí Bom, e o que essa questão nos diz? Olha só o que ela nos diz Se o valor numérico da expressão Então não tá a expressão ali ó. 2x mais 7 é 13 o valor numérico está dizendo o seguinte, ó. qual o valor de x que eu posso colocar aqui para que o valor dessa expressão seja igual a 13? O valor numérico é isso, pessoal. Quando eu quero encontrar, por exemplo, o valor de uma função, imagina aí f de x igual a 2x mais 7. O valor dessa função nada mais é, né? É, quais, para determinados valores de x eu encontro o valor dessa função? Por exemplo, f de 2, então vai ser 2 vezes 2 mais 7 que é 4 mais 7 dá 11, beleza? Então, ele está perguntando aqui, ó, quem é o número que nos leva a 13? Então, a gente vai fazer esse teste. Você poderia ficar multiplicando aqui para encontrar o 13, ou simplesmente igualar, ó, 2x mais 7 tem que ser igual a 13. Então, ó, tenho aqui 2x igual a 13, menos quem, pessoal? Ó, 13 menos 7, isso aí vai ser igual a 6, não é isso? Porque... É, eu vou subtrair aqui. Então, x é igual a 6 por 2, que é igual a 3. Então, ratificando o resultado aqui, a gente vê que é a letra A. Beleza? Então, fica a dica aí, questãozinha tranquila, mas que vale a pena a gente relembrar. Valeu e até a próxima!